Salve, salve aí turma tranquilidade com vocês mano. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Família Roots. Tá eu e o Responsinha. Esse é o Zé Roelinha, meu filho. Ele nem. Né? Fala mãe para câmera. <risos> <risos> bom, ele é assim mesmo. A gente, bom, é o seguinte. Como vocês sabem, o vídeo passado eu postei falando que a gente ia tá postando umas gameplay no bagulho e eu fazia gameplay nesse quarto tá? esse quarto era para era ter dele minha mãe vem passar uns dias aqui e dorme aqui então, calma aí minha mãe vem passar o fim de semana aqui então a gente, ela fica aqui nesse quarto e a gente... Como vocês vê o quarto tá uma bagunça, total. E eu vim convidar vocês aí, mano. Vamos acompanhar esse vídeo aí. Vamos dar uma arrumada, uma modificada aqui e ver como é que fica. Demorou? Daqui a pouco também tem que buscar a mãe dele. Então a gente não vai ficar muito tempo de enrolação aqui arrumando. Se não der hoje, qualquer coisa eu posto um vídeo agora quarta e sábado eu coloco uma continuação pra vocês verem como é que ficou aqui, tranquilo? E, mano, eu queria mandar um salve aí pra algum pra um pessoal, tá? É um menininho aí, muito gente boa, é o Caio. Caio Gameplay, ele tem um canalzinho também. Ele faz, meu, uma variedade muito grande de, de conteúdo aí. Ele posta uns negocinhos legal, tranquilo. Ele criou a Família Arcade, que esse Família Arcade, ele... É pra canais pequenos, demorou? Você tá plantando, né? <risos> então... E o Doritos, certo? Doritos, eu acho que é o inscrito novo aí, mano Doritos, tamo junto, um abração pra você aí, tá bom? Você pediu um salve, tá salvo E o Cainho aí também, mandei salve aí pro, pro, pro pessoal Queria agradecer também a minha irmã e meu cunhado Que toda vez que eu posto vídeo, eles acompanham E isso é muito show, eu agradeço mesmo vocês também Tá me dando essa força, beleza? Então, bora lá Vamos com o vídeo, ó Uh! Hoje aprender a desligar los e eu... <risos> Ô, oh, meu amigo, como você viu, dá trabalho, cara, e eu ainda não finalizei, tá eu o Gordão. Gordão, você viu que ele mais brincou e ficou jogando as coisas aqui do que, né, deu uma força, né, Gordão? Ele quer ficar batendo com essa coisa aqui. E, mano, então é isso daí. É... Infelizmente o vídeo não vai dar pra um dia só, mano, eu vou deixar pra sábado, tá bom? O restante desse vídeo, vou finalizar aqui. É, não esquece de deixar seu like, se inscreve aí no, no canal, beleza? Compartilha aí, mano. Mano, indica um amigo. Fala, mano, fala lá no canal do, do, do Bots, pede um salve, ele vai dar um salve. Firmezão pra você. E é isso aí, né? Tamo, né neném? Fala aí, tamo junto, né neném? Opa! O bordão quase caiu agora. E é isso aí, mano. Tamo junto, valeu, um abraço. Fui, beijo a todos vocês Valeu ter vindo Tamo uh. junto, é nóis Fui